Mano, eu acho que vale a pena comprar, viu? Não, eu vou comprar, Com pô, vou. Comprar. Compre. Compre, Silvão, compre. Você não pode bater no carro dos vizinhos aí, que se bater no <risos> carro dos vizinhos aí, tem que pagar conserto. É. <risos> Vai o dinheiro todo. Eu tô pensando, será que se eu compro o voo ou compro um pé fumei lá ficar cheiro? perfume. Meu Deus, mano Larga a mão um de perfume não, Fica mano, fedendo que tô, tô, tô viciado em perfume, já tô com oito joga, joga de decar um rolê Que é na base do fedozinho <risos> Das Pronto, doenças é. Já era Nossa, mano, eu tenho que dar bush no personagem Silvão, que personagem que eu dou bush? Fala tu, mano tu, tu, pelo que aparenta Tu tinha um um, um mano, lá, o chamãozão, né? Vai ser um xamã, tá decidido <risos> Não, calma aí, velho Eu nem terminei Você tá pesada, amiga Ah, você já falou direto qual que era pra ser o Bush, mano Não, eu digo assim Porque, tipo, se, vai depender Se, tipo, tu abusou da gameplay do xamã E aí não vai valer a pena, tá ligado? Não tem outra classe, não, que tu não tenha jogado tanto Como o Rogue É o Hunter, mas o Hunter já upei um, né? É É o Hunter, o Warlock Warlock eu tenho um também o mage eu tenho um, que eu acho que nessa, eu nem vou jogar de Warlock e mage, mano. Eu acho que não tá fazendo muito a minha, a minha pegada, tá ligado? É. Eu, vou, eu já coloquei o meu guerreiro como fúria, porque guerreiro fúria é vida. E... O que mais, velho? Aí eu não sei, qual qualquer outro que eu poderia experimentar que seria da hora. É, tipo, um chamanzinho em rança é a boa, né, velho? O em rança é muito da hora. É, eu concordo, vai. Mas então... aí, se tu, tu não tiver abusado do gameplay dele, tá ligado? Porque aí, tipo, tu daria um, um boost de graça. Ah, mas aí tá... Ele tá diferente, né? Mudou as paradas dele na, agora é. na, no pré-patch. Então, tem um monte de talento, skill que apareceu. É. Ai, BG, joina pra nós poder fazer um massacre. Mano, eu joguei umas três... Oh, sem brincadeira, cara. Eu joguei umas três BG hoje. Umas três ou quatro BG. Nossa, ou oh, a galera entra e fica... Domina uma base e fica FK. Aí, sobre... aí a gente fica tentando, a gente fica tentando fazer as paradas, e a gente fica tentando fazer as paradas, aí fica pouca gente, o time dos caras sempre arregaça nós, cara, não moral, tá desse jeito, amiga, cara, foi triste, velho, dessa última, né? Só apanhei. Véi, mas deve ser da hora, sabe o que é? Hum. é pegar um grupo fechadinho de 10 pessoas. Nossa, véi, deve ser bem gostosinho, vai. Imagina. Então, aí tem aquela pegada de, de RBG, né, mano? Tá ligado? Parei... Fazer BG ranqueada, todo mundo no Discord falando: ah, vamos, vamos pra tal lugar, vamos para outro lugar, vamos pra não sei o quê. Hum. Manja, só que, aí, só que aí com galera, né? Tipo, galera da hora, tá ligado? Tipo, uma galera bacana e tal. É, a gente vai ter que arrumar uma galerinha. Qualquer Mas problema. A galera, é, o problema é esse, é né? De, é difícil. Aí, achou Silvão. Ah, essa não, cara. É, <risos> essa é boa, pô. Essa é boa? Você acha boa? Eu acho que eu, eu sou bom gosto... aqui. Eu gosto. Eu gosto. Tenho... Eu gosto do Dononi Já vi. Sim, tipo, pô, a galera bacaninha, tipo, uma galera, tipo, que tu já, por exemplo, ah, eu conheço esse cara, esse cara, esse cara aqui, eu, ah, eu conheço esse cara, esse cara esse aqui cara, esse cara, Eu vou chamar como... é o Jagan pra, pra bater de rug nos bichos ontem nós tamo feito Ou então ele vai com aquele xamã que não para de cuspir lava burst dele, e já era Chama -nanda, Ananda Ananda, Ananda, Ananda com Shadowprist. Oh, tá oh, vamos tá chamar eu. só. é, Vamos chamar o Jiraya com o paladino dele em ar, Vamos chamar o Fugitivo Aí no galera, no meio dessa de galera, de essa galera foda, topa pra caralho e tá, tá lá. Tá eu! Assim, pão. eu tô... <risos> comei de capa! Ai, comei de ficado, Silvão. Não dá, né, mano? <risos> <risos> Nossa, bom, mas é uma ideia mesmo, velho Na moral mesmo, montar um... outras expansões A galera sempre me falou, monta um grupo de RBG Não sei o que É verdade Tá ligado? A gente pode abrir um formulário Para os caras preencherem o formulário E aí a gente monta é, um... Como se fosse um core mesmo E marca dois dias da semana para fazer o RBG E... já ah, Era, mano, tenta na isso live, Pegar um tanquezinho, um cara que joga de tanque Para pegar as bandeiras, uma parada pra assim fazer... tá ligado? É, Sim Pega uns cara que joga de, de rio fucking Beast. É. Pega o com aquele xamã seu que curando saliva. Ah, <risos> o seu xamã nem tá mais como o healer né, vagabundo. <risos> você já tirou esse aqui de healer ele, dele. Ele é, mas não, ele é volta. Ele vai voltar. É... Tá, Entendi. É bom, mas é sério mesmo, pô. É, dá pra gente fazer um core desse, tá ligado? Com a galera realmente... Tipo assim, mas o, o mais indicado, pô, pra não acontecer o que aconteceu da última vez que a gente fez, hum. é pegar uma galera realmente que mas, a gente tem uma noção, mas, tá ligado? Quem mas, a gente, mas a gente nem fez, né, mano? A gente nem tentou então, fazer. Eu digo assim, tipo, comunicação, independente do da RBG ou DG ou Mítica é. ou essas porra, tá ligado? Porque. Querendo tem que ser a nome, galera. É, tem que ser tem que a galera ser que, a, que a comunicação rola suave, mano. Já, é. Tipo, igual nós trocando ideia, assim, tá ligado? É. Igual... Tipo, vai trocar ideia, dar uma brincada, pá, mas aí um entende o outro e dig, dig de brown. tá jogando pra fazer o um negócio, tá ligado? Nada de. É, vamos atrapalhar os caras aqui, foda. Sabeio maluco. Tem, um, oh. tem um. Os caras tem um druida healer aqui atrás, ó. Atrás do druida? Tudo ah. ele! Tô bem. Ah, me stunaram antes de eu tacar a fumaça, velho oh, Tô na Tô matando, vai morrer! Eu morro, eu morro, eu morro, eu morro. Eita, ele tá se curando muito, véi. Ele vai morrer. Matei. foi Tem um Prish Batei. com ele. Ó o Prish. Ei, o, o Paladino tá na merda, véi. Ó o Prish. Ó o Prish, Ó, Prish. Lua, Prish foi. Prish foi. Tá. Caralho. Tô nem o druida? Tá ah, no druida? Tem alguém curando eles, velho. Acho que é o druida mesmo, né? Ó, oh, o druida tá na merda. Tem, né? um, tem outro druida lá do lado de lá, ó. Hum, é o que tá curando, o que eu tinha matado. Eu vou lá nele. Também tô nele. Boa, tô nele também. Moro, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Boa, <risos> garoto. Ó, tem esse... De, esse, esse tá. Ó, ó o, ó o druida dele, ó. Aí tomei... Tomei bagulho. O druida então, né? É, no druida. Tô nele. O nele. No druida, megan. Eu tô na merda aqui. Eita, me raizar, Eita. Você não vai me pegar, mega, me solta. Nossa. Vai. Que stun lindo que eu dei agora, velho. Na moral. Ah, eu ia desarmar esse warrior. Palinha, palinha, tô com na maldade. Para aqui, para aqui, aqui. Boa, detonaram o pala. Vou desarmar ele. Desarmado. Guerreiro, dali. o Guerreiro tá na merda, me ajuda aqui. Tem como... Guerreiro, me guerreiro morreu matei, já, mano. Matei, matei. Não, é outro aqui que tá em cima de mim. Tá atrás, mais pra trás. Ó, oh, tu tá em qual? Tô no Prish. Tá. Cadê o Prish? Cadê o Prish? Vou na ele. Ah, morreu, morreu, morreu, morreu. Já era, já era. Vamos no Palatino Essa... agora. Bloqueado. Stun! Agora, agora, agora! agora tem... Ah, quase roubou aqui, ó. É, eu também tentei, mas não <risos> deu. Olha Hunter. Ó, o Hunter, sim. Meteu um lá pra... Aí deu desvencilhar. É. Mano, mas e a flag? A gente já entregou uma, mano. Dá lhe Vou matar aqui, ó. O cara tá morrendo, o Hunter. Vem comigo. Ah, eu tô, eu tô... O guerreiro, o guerreiro tá puto comigo. Guerreiro, o guerreiro tá puto comigo. Desarmado. Vai tentar me matar. Boa, boa. Guerreiros armados. Tá de boa, tá de boa. Se ele seria tentar subir em cima de mim, eu vou. Eita, bostei sem querer. Vambora. Marca pra morrer no guerreiro. Boa. Guerreiro na merda, morreu. Valeu. Dale. Caralho? Cara, esse... Caralho, essa marca pra matar aqui mesmo tá boa, é, hein, pô, velho? Tá tá. cara, tem gente ali na frente, Silvão. Tem gente ali na frente, vamos lá, Silvão. Vamos, vamos, vamos proteger nosso amigo, meu paladino. Olha a flag, a flag, a flag. Eu vou nesse ah, paladino aqui que tá na água. Ah lá, na flag, né? Tem uns caras atrás da flag. Ei, a nossa, né, pô? É, oi. Vamos ter que entrar, né? Ai, paladino. Tô indo, tô indo na flag. Estourei. Nem... Nossa, mano, eu, eu bati. Eu bati nesse pala aqui, viu, velho? Vamos! Uh! Oh fuck baby! O Ruguinho Precisa tá de ajuda, ajuda, precisa de ajuda. Vim, vem vem pra, pra porta deles. Peraí, que eu tô no, no guerreiro aqui. Amiga. Tô no guerreiro também, amiga. Tô aí. Eu vou tentar afastar ele. Sai de perto. Se tu. Dá pra gente matar ele, vai. Cara, eu tô passando o sarrafo, Silvão. Na moral mesmo, velho. Vem, vem, vem, vem. Tu tá chegando perto? Eu tô indo aí. Você tá na porta dos caras? Eu tô na porta, eu tô batendo contra o guerreiro aqui. Dá pra, dá pra eu aguentar aqui de boa, mas se tu puder Bem, vir. Tô indo, tô indo, tô indo. Vou tô. dar uma curada, vou dar uma curada. Ele vai sair de perto de mim. Tô chegando, a esse guerreiro aí, né? É. Tu dá um sap nele que eu vou bustar. Ele tá em combate? Ó, stunei. Boa. Stunei de novo. Double stuns. Matei! Valeu! <risos> é mal. Amigo, é coisa pra se <risos> <si>, guardar. <risos> <risos> Ai, mano, Ai, mano. Ei, tá, te, Eita, tá com tá ele dentro Ó, o healer, vamos no healer, vem ah, tá tá tá no healer, vem no healer Ah, mas tá Tá healer dele. De healer. Ó. Meu Deus, o tanto de healer que tem aqui A tenta dos healer Ai, ei, que o dano aqui tá grande, véi. Acho que eu vou morrer Vazei, Silvão Ih, a hora que eu fiquei invisível, eu tomei tornado Caralho, vou tentar ficar. Eu vou tentar vazar também, eita O cara mandou ali um kill Eu vou, eu vou embora, Silvão morri e vim embora. Eita, dá pra te matar um... O Healy aqui, o coisa, o coisa... Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Eita, vai, isso. Mano, que tanto de druida ali, velho. Mano, a gente perdeu a flag, velho. <risos> Silvão. Fudeu, velho. Agora a gente tem que voltar pra gameplay, mano. para de catar os caras. Caralho, jogar de Meiji é massa demais. Nossa senhora, amigo. beija da hora. Meiji com o Tudo com o Hug. <risos> Passou sapo, pô. Já era, pô. O cara fica perdido. Bora. É, Não, tem dois stuns, né, velho? É foda. Eu acho que eu tô até com o play ter errado. Não, tô com tudo certo. Vamos, vamos jogar pro time agora, mano. Vamos tentar pegar a é. flag, os tem uma galera aqui na porta, bora passar no reto. Lá na porta, pô, os caras estão um cheio de healer, pô. Ele não tem muito dano assim não. Dá pra gente levar E esse tem mano tá aqui, Vendo? Também? É um. Sapé. Sabe... Ah. Tô nele. Tô nem... Eita, vamos pegar, eu acho, vai. Tem um maluco bem. Tá fora de alcance. Engraçado em cima. É, aqui não dá não pra nós. Tem que descer. Ah. Né? Morri. Tu morreu também? Não, tô vivo ainda. Mas eu morro em breve. Ai, morri. <risos> joguei, joguei bem ali, pulei no cara pra sair da, da armadilha de gelo, mas tomei um contra-golpe. Você sabe o que a gente vai fazer? A gente vai subir, porque a gente tá aí só em dois e ele tem uns quatro, né? Os caras estão com a nossa flag, mano. Fudeu, é. Silvão. E alguém só... mandou GG, ó. Ai, é? vamos, vamos ajudar, vamos ajudar. Proteja a nossa. Vamos. Se a gente conseguir proteger a nossa até chegar lá. O cara saiu pelo lado de lá, velho, meu Deus. Por aqui, pela pedra, mais rápido. Ai, tem um Hunter. Olha lá, aqui. olha lá, o cara tá com a, com a nossa, vamos. A velocidade que o cara saiu correndo, velho. Boa, tigrinho. Mas Eu lá hunter... na frente, olha o tanto que tem de cara, ó. Tem um Hunter por tem aqui. Até... Eu vou no Hunter do outro lado, vai Ó, já estudei esse aqui. Matei. Matei um. Tô no mage. Ai, eu matei um! Me ajuda, me ajuda, Oli! Peraí, tem que pegar a flag, mano! A horda tá com a nossa bandeira e eles retomaram a nossa. A gente precisa pegar essa flag de volta. Olha lá. É mid contra mid, amiga! Será que você consigo? Muito divertido, velho. Vai morrer, ele vai morrer, quase. Desgraçado, velho. sei mais esse bloco ah, Ai, não vou fazer no fogo. Ele vai morrer no fogo, ele vai morrer no fogo. <risos> aí ele ficou invisível, desgraça. Peguei. Atei. Pegou a flag? Recupera a flag, a flag, a flag. Nem não, é A flag, flag tá no meio, pô. A flag tá no meio. Ah, mano, eu tentei ali, eu tentei segurar o healer, mas os caras tão muito agrupadinho. O que que é, they are twinked? Os caras tão ficando muito agrupados, Ei, eu vou... e, e, e, Rúlia, eu, tô, eu tô finalizando muito, cara, pô. É sério, velho. Deixa eu ver quantos eu matei. Matei... Ó, oh, tô comentando tanto de todo. Ah, tá res... respeito... Respe... Eu tô segundo de dano causado é, ou de não, finalização? de finalização. Ah, ok. É, tudo bem. Ó, oh, a flag, lá na frente, ó. Tô indo, tô indo, tô indo. Eu tô meio pra trás, mas tô chegando. Tô nela. Tô com um cara aqui. É um hug, eu acho. Ok. Tranquilidade. Dá pra, dá pra moer esses malucos aqui. Ó, esturei a espalhinha. Tô no healer. Já tamo. Nossa, olha o regaço que eu fiz no paladino. Olha o tanto de coisa que ele tá nele. Vai morrer, vai morrer. Vai morrer. <risos> Mano, Ai, agora fudeu Nossa, tomei enraizado. Desarmei o cara. Toma! Não, eu não matei! <risos> droga! Oh, foi boa. Ó, oh, velho, a galera subiu, a galera subiu. A Fleck tá indo pra nossa base, viu? A nossa. Vou atrás dela. Ai, morri, mano, mas consegui deixar uns dots no cara. Ele vai matar, hein? Ó, o Killing do... Blow. Ó, o Killing Blow de veneno, ó. Ó, ó, ó, ó, ó o Killing Blow de veneno. Vai morrer pro veneno. Ai, mano, poucos segundos ele gritou e saiu. Olha. Ó, tira a flag aqui de dentro, velho. Morreu, velho, quase caí da cadeira. <risos> <risos> mano, eu tô morto aqui no cemitério, velho. o cara morreu, mano, de, pro meu veneno. As... Olha. Cara, eu tô perdido. Olha ah lá, flag. Vamos tentar recuperar a nossa flag, mano? Eu tô com a flag aqui, pô, deles. Matei. Filha tô... da puta, a gente tá com a vou... flag deles aqui. Eu vou lá, eu vou, vai eu mais o outro rug aqui tentar recuperar, tá, mano? Eu acho que a gente consegue se a gente abrir no Burst. se recuperar, a gente consegue entregar, pô. A gente ganha o jogo, pô. A, a, a, tá entregue tá aqui bom, com a gente. Tem dois caras aqui. Três, eles. Voltando comigo. Caralho, viado. Eita. Ó os caras aqui, ó os caras aqui. Nossa, tem um healer aqui. Dois Eita, no... ajuda, ajuda. Ai. Corre, rug! Ah, eles pegaram a bandeira, velho. Eles pegaram Vai. a nossa? Ah, bosta. Ah, a gente fez... Ó, oh, o Prist não morre, velho. Porra, ele me deu ciclone, velho. Olha isso, mano. Não morre essa porra. Que isso? Fudeu, fudeu, fudeu, fudeu. Saiu. Saiu o bonde aqui. Eu tô muito morto, eu acho. Preciso chegar mais perto. Boa! Pega uma bandeira, pega uma bandeira! A nossa! Beleza! A nossa tá aqui! Nossa, eles entregaram, né, velho? É. Ah. Mas a nossa tá aqui, pelo menos. Tem que fazer, mano, quando é muita <risos> gente focada no C... Rapaz, eu só quero upar um ni, Mano... Foda Ei, que... Se a galera conseguir pegar, pô, dá pra trazer pra cá, pô. empata o negócio. Sério mesmo. É, ganha, ganha quem é, for a última que pegou a bandeira, né? Então, se trouxer, a gente tá com a bandeira aqui. Beleza. Vocês estão protegendo a nossa, pra eles não pegarem. Isso. Mas alguém tem que ir lá pegar, mano. Pode que eu, eu sou um mero Ruggie, amigo. É o Rui, tá em primeiro lugar, você já viu, amiga? Cara, esse Hunter achando que ele vai fazer alguma coisa comigo aqui, ah, sai fora, mano. <risos> sai fora, Hunterzinho. Fica aí, parado ah. um pouquinho. Oh, um minuto. Ah, o outro Ruggie vai ficar aqui no meio do rolê, ó. Acho que ele tá esperando a galera pra poder dominar. É, mano, Bicho. pode ser. Deixa eu ver como é que tá a defesa deles aqui, mano. Se, os cara se der pra gente na... entrar, se der pra gente entrar A gente consegue pegar a bandeira e meter o vazar E como tu tem velocidade maior Nossa, tem dois healers aqui? Não Um guerreiro e um... E o mesmo pegou Ah, mas aqui é foda Precisava... Será que eu rebento esse guerreiro? Preciso de ajuda Aí, também pegaram, velho. Tem muito cara fora, Rony Acho que não vai rolar, não Tem muito cara aí fora, sabia? Tá eles estão com a nossa bandeira, se eu não me engano, ali. Aí. Ah, me fodi, velho. Olha a bandeira deles. Nossa, ah, o não. cara teve... Eu errei, velho. Eu tinha que ter focado em cegar o healer e... Matar o guerreiro. Eu tava lá na bandeira deles, mano, tentando fazer alguma coisa lá, mas tem tem um guerreiro e um e um druida lá. Ah... <risos> Eles estão com a nossa? Ah, 10 segundos, ah, mano. Tá. Não dá pra fazer nada. GG. Mas foi divertido, hein, mano. Foi. Ah, cacete. Dá o tempo de mais uma? Dá o tempo de mais uma? Tentou Deixa parar. Eu... Ah, caralho. Eu tô, tô, tô, tô em segundo e eu terceiro, velho. É mano, assim, olha, é? olha, o, olha o dano causado, Silvão. A gente ficou... É. Cara, o DPS do Rugzinho tá começando a entrar, mano. Olha, ah, meu... amiga. De mais uma, de mais uma rapidão. Vai. Eu, tipo, eita, pô, seis, quatro e meia. Rapaz, Dá mulher, tempo. Vai cair a do orb, Silvão, e a gente é. vai fazer rapidão. Confia. Eita, a mulher vai me matar. Fala pra ela que você tava jogando. E aí, pô, vou fazer assim, pô. Sabe o que vai acontecer? Eu vou tomar um banho enquanto procura. Aham. Uhum. Aí eu vou estar com o telefone na mão. Aí se tu me ligar, eu vou vir com o voado só pra aceitar. Aí é o tempo que eu termino, viu? Vai vir pelado. <risos> Ele tem um plano. Então põe pra procurar, viado. Ah, vou botar aqui. Uh, é BG, BG, BG, BG. Uh... Vou lá, me liga no WhatsApp. Fala. <risos> <risos> Ai, eu mereço mesmo, velho Silvão, é foda. O cara vai tomar banho de gato. Vai ser é o banho mais rápido que vai tomar na vida dele, mano Olha o que, que o vício no WoW faz com o ser, o ser humano, velho O cara não vai ver a namorada Demora pra ver a namorada Só pra fazer uma BG Com o um amigo Rapaz, mas eu fiquei bobo de ver agora Essa, essa BGzinha, rapaziada o, o meu dano foi alto, cara Você viu a hora que eu tava... Naquele final lá, mano, eu acho que se eu tivesse focado é Sapado o tanque Aí, se ele trincasse, eu usava o, o Cegar, que o Cegar é mais um minuto que o cara fica parado, né? E aí, enquanto isso, eu poderia arregaçar Na o Healer, velho. Eu, eu ainda tô tendo um pouquinho de dúvida que nessas questões. De quem que eu foco região, em quem que eu bato, tá ligado? Isso, porque eu tô level, level 49, mano. Imagina um nossa, rugzão full PVP. O que que ele não faz no ABG, Durante mano? Beleza? Negócio é doideira Tô fazendo um pouco de missões aqui de Shadowlands, guys Tava, O vídeo começou comigo jogando direto com o Silvão É porque ele não sabe que tá gravando, tá ligado? Ele vai ver que o vídeo tá sendo gravado só depois Que eu postar eu, Às vezes eu não falo pra ele, ô oh, Silvão, eu vou gravar aqui E aí, é, porque tipo assim Quando eu falo pra ele que a gente vai gravar Aí ele fica Eu sinto que ele fica um pouco meio receoso, manja E aí quando eu não falo Aí sai essas gameplays engraçadas Que vocês assistem, manja e o Silvão a gente voou demais, aí. Cara, é muito engraçado, velho. Ele grita, ele se empolga. O cara se empolga com a parada. Ahn. Uh... Oh, isso aqui é chato, hein? De fazer. Tem como esquipar, mas. Eu não tô esquipando. Porque eu não tô level 50 ainda. Uh, tem mais um talento, mano. Eu sentia. Uh, seus venenos de arma, seu dano na natureza ao longo tempo, suas habilidades de sangramento causam 1% a mais de dano dos Ai, mas. Sua chance de ser de crítico 30%. Nossa, isso aqui é muito forte, mano. Deixa eu ver aqui. Ação de acerto crítico aumenta em 30%, velho Por 3 segundos após acabar em... Tá ligado? É pra dar aquele burst inicial no cara que ele fica perdido Que ele, tipo, fica Caralho, mano, perdi vida pra porra O que, que eu faço agora da minha vida? Aí ele vai tentar se curar, ele vai tentar fazer Ele perde a noção Do que, que ele vai... Se ele vai atacar, se ele vai curar Já tô... Já, mano, já tô entrando Não, na psicologia rug. rug Psicologia rug de ser Quero ver se o Silvio vai tomar banho em 4 minutos, mano. Não vai nem fudendo. Ele vai sair com shampoo no cabelo. Fazer, tô fazendo essa parte aqui só para poder entregar umas missões. Para a gente pegar level 50 logo. Chegando no level 50, eu já vou poder joinar a caminhada temporal. Aí caminhada temporal upa muito, mano. Puto, sacanagem, velho. Meu rugue é magrelo, cara. Eu não consigo puxar direito. Vai Ufa sua força. Darion Mungraine A de não tem medo da morte, seja aqui ou no... Bora. Não dá pra dar speed, né? Mas não há outro jeito. A morte Deixa eu ir pra Shadowlands logo, cara Cabe a vocês Defendê-la Eu nunca mais vou voltar aqui Depois que lançar Dragonflight um Sua coragem será lembrada, camarada Ao de El -Shala. Só pra farmar Transmog nas raids. E traga-os de volta Vamos exaltar os outros A Banshee o erro Tirandes, não faça isso Cara, não joina, Mano, é só porque o Silvão foi tomar banho, velho. Tá demorando pra joinar Tem Aí, Silvão Que banho que foi esse Eu tenho dó da sua mina Ai, cara. Caraca, você tomou banho mesmo? Deu tempo? Deu tempo de dar uma... Vamos jogar jogada. Um... De... É. O, o perfume disfarça, né, mano? É de boa. Não, não, deu até. <risos> de... foi, foi seis minutos, pô. Contei aqui. Mano, muito rápido, velho. É, pô, tu toma banho quanto? Demora 10 minutos? Ah, né? é? Banho demorado. É, não. <risos> Eu tô pegando fogo. Alguém me tacou tá. fogo aqui, ó. Oh, Ô, essa BG foi muito louca, mano. Puta que pariu, velho. Véi, essa foi da arma. Perdemos. Mais, véi. Perdemos com um gostinho de vitória na boca, véi. Sério não, Gostinho de vitória. Quase deu certo. E tu ficou em segunda e terceira. Aí ficou mais massa ainda. <risos> É velho, tem que terminar de upar esse Magezinho aqui para dar o. Não, vou. Vamos, ah. mas. Cara, e pior que a comp de arena Mage e Rug é muito forte, né, velho? Sim, sim. dois que fica invisível... Dois tem que muito fica... burst tem muita... de início. É. Uhum. Tem tá muita ligado? parada também de sobrevivência. Sim, tu e eu bom. também tenho. De, o meu ice block dá cura também. Bom demais, velho. Tu sabe uma parada massa que eu tava pensando aqui? Eu tava com quando eu tava tomando um banho. <risos> é... <risos> tipo assim, a gente tem duas chances de sobreviver em uma arena. pô. Tipo assim, a gente tem duas vidas praticamente. Tu tem o teu, teu a parada de ficar invisível de novo em um combate e eu tenho um Ice Block Tipo isso Pode. dá duas oportunidades de a gente ter duas vidas praticamente no jogo, tá ligado? É real oficial, hein, mano. E eu, eu, eu lembro que uma vez você tentou ensinar eu a jogar de rug, mano, e eu fiquei mó perdido porque eu não sabia dar os teleporte e tudo. Agora até o teleporte eu tô pegando jeito, mano. Em quem pular, tá ligado? É que eu tinha te falado, pô. Quando tu vai jogando... Digo... Oh, yes, yeah, chamou. Chamou Oh, é yeah, boa demais. Nossa senhora. Qual que é? Qual que é? ah essa, essa é uma delícia mesmo. Eu é. nunca ganhei. Eu acho que eu só perco <risos> nela, seu irmão. e pô. É, quando o cara vai jogando, pô. E vai pegando as mães e tal com o gameplay do, do Rogue. O cara fica fera, velho. Fica, fica Fera. Oh, eu, acho que... eu nunca tentei, pe... eu nunca peguei Glad, eu acho, mano. Agora eu acho que nessa expansão eu vou tentar, hein. Vamos lá, eu vou junto. Eu vou tentar, Vamos vou tentar. Imagina que responsa, mano. Os caras da live, os caras do YouTube falando, olha ah lá o hug Glad do Huly. O Hully hug Glad. Hully hug É rima. hully <risos> hully <Huli Huli> <risos> faço uma abertura, tá ligado? Ele chega nas perguntas. <risos> Pegando o eu... conceito dele. Eu <risos> tinha bom preconceito com essa classe. E agora eu tô jogando aqui como se ela fosse a melhor de todos. <risos> eu te disse, pô. É porque cara... tu é teimoso. pô, não me escuta. Ah, é foda. bola. Um Ih, cara, olha, olha essa adaga dessa bicha aqui. Véi, da hora. A adaga. A adaga brilha no escuro. Caraca, essa aqui é, é... é a adaga. Nem que eu a sei da... que é essa aí. É o Black Bear, Black Bear, Tem algum BR, BR, Silvão? Deixa eu ver, Área Agra... 52. Ah, ela é do Área 52, ó. Manda o papo. Manda o papo. O cara pergunta <risos> BR aí. É só olhar o servidor, doido. What's you, your name, man? Oh, não foi o A. <risos> <risos> o Nissinho do Azralon. Tem o... Nossa, mano, o time dos caras tem quatro Hunter, viado. Oh, viada. my God. Não. Quatro não. Hunter precisão, velho. Não, não tem vai. Healer, tá ligado? Ah, perdeu. Peraí que eu vou mudar meu Spec pra Healer aqui. Vai curar com veneno. Mano, fodeu, velho. fudeu cara. São quatro Hunter lá, mano. Cadê seu Xamã, Silvão? <risos> Nunca achei que eu ia pedir por ele. Usa. Oi, ele é de bons. Usa a água do banho aí pra curar nós. A água do banho do Silvão não vai ser muito boa, não. Você respeita meu banho, tá cheiroso A gente já. Cara, os caras já estão querendo treta aqui, a gente já desceu como? Na... E aí, vamos lá, vou enfrentar de frente. Tô aqui na loucura. Ó esse chamanzinho aqui, ó, Já vou dar um sap do milênio. Xamã, bora. Ah, já morreu o Rug aqui, mano. Pelo amor de Deus, também, né? Matei. Boa. Vai! Cara, eu vou nesse. Tô esse intuido, hein? Morreu. Não tem um Boa. Boa no Hunter agora. Hunter dá uma merda. Você tá fora um Vamos ver se meu... tá me... ele roubou. Naquele tiver com o Fogavíder do roubo. Ah, ele finge moto, viu? Ele tá vivo. É. Ai, não roubei, velho. Pega aí, Silvão. <risos> Tô no, no, no DK. Tem um Rug aqui. Eita, minha vida tá pouca. Eu nem vi. Fudeu. Ixi, Maria. Vou botar um Ice Block. Tem um Rug aqui atrás de mim, vai. Ah, eu morri porque eu fiquei com o lock me batendo e eu tentando é. ficar invisível e não conseguia, cara. Vou no lock, vou no lock. Mano, eu acho que pode ser uma vantagem a gente não ter healer na real, porque a gente tá conseguindo dar um big damage nos caras, só que a, a merda é que não tem. Quem, quem que vai pegar a flag? Ah, velho, o cara não morreu, vai Morre pegando fogo, morre pegando fogo, morre pegando fogo, batei! <risos> tá pegando. Tá pegando fogo, bicho. Deixa eu Ai! Quase que eu pisei no bagulho invisível dele. Nossa, eu, os caras que... Aqui... Minha mulher vai me matar. <risos> Esquenta a cabeça, não. Esse Loki vai morrer, cara. Esse Loki vai morrer, esse Loki vai morrer. Vambora. Eu, tô, eu vou lá... Ó, Iris, tô com a nossa bandeira. Aliás, a gente tá com a bandeira dele. Ai, né? fudeu, velho. Fudeu, fudeu, fudeu. Caralho. Mano, o... quando o Loki tá com esse escudo vermelho, eu não dou um dano nele? Que porra é essa? É tu que tá no meio aqui, é? Não, tô morto. Tá bom. Tá, eu vou te aguardar aqui. Tô na porta deles. Vou te aguardar. Vamos entrar invisível e matar eles tudo. Não tem gente que chama a responsa pra poder pegar a flag, mano. Eu acho que é essa que é a treta. Então vamos. Tá não, mas a gente não aguenta. Os caras estão tudo é... meio. E, pô, essa era aquele rug lá, ele... Olha, olha, como eles estão tudo meio, esquece os caras. Vamos lá, é. bandeira. Tô indo, pra... é. Tô indo pra lá também. Passei pelos caras aqui, vamos lá, então. Aí, tu consegue pegar a bandeira e tu tem um pouco de velocidade a mais do que eu. Mas, ó, o mano, a gente... O cara já pegou aqui, bora. Vamos proteger ele, vou tentar matar uns caras aqui, ó. Tô atrás dele nesse Hunter King. Eita, pior que é um guerreiro, velho, eu acho. né? Ah, eu me fudi, mano. Eita, meu A tá dando problema. Não, mas o cara também quer ir pelo meio, velho. Que loucura. Vai pro outro lado, pro canto. Pro canto. Burro. Fudeu. Meu Deus, ele vai no meio mesmo, ele quer. que graça, pô. Pelo canto, retardamento aqui. Nossa, achei que eu tava invisível. Eita. Olha, os caras vão matar, velho. Eu vou pegar esse. Caralho, velho. Eu tô jogando muito mal. Meu Deus, Silvão. Quase é, que eu gente. mato, velho. Os caras pegaram a nossa flag também. Vamos lá recuperar, Silvão, rapidão? vamos, vamos. Deixa os caras defendendo aí, ó. E a gente vai lá, eles devem estar com a defesa baixa por enquanto. Eu, eu vou envy, que aí eu vou, vou fazer a doideira. Bora que eu tô Contigo. É. Os caras estão tudo focando na nossa bandeira, pô. Ah, na bandeira deles, aliás, no caso, né? Uhum. E um na porta, viu? É, eu fiquei envy aqui. Não vou ficar em agora, não, vou ficar só quando eu entrar. Ah, ele subiu ali, ó. É, o, é um entrei. Hunter. Fique inv fiquei invisível também. É o Hunter. Oxi. A gente tu, tu, vai, tu vai coisar? Tu vai coisar ele? Vou tentar pegar ele aqui. Vou stunar ele se tá chega. Ih, mano, fodeu. Tem todo mundo aqui. Hunter, Loki. Ele a gente leva. Mata ele. Vai no... no Xamã, o Xamã, chama, Xamã. Vai, o Xamã tá na merda. Eu vou... Vai. Vai, dá pra matar. Ele tá morrendo, o Xamã. Tá pegando fogo. Nossa, nossa, vai Rulis, vai Rulis! Boa, oh, garoto! Oi, o druid, o druid, o druid, o, druid, o druid. Eu tô morto, tá morto, tá morto. O, o Loki me focou. Nossa, tem um Loki aqui, velho! Meu Deus, eu não vi que tinha Loki! Tinha, pô, o Loki é brabo demais, velho. E ele tá com a nossa flag. Ah, é ele que tá com a nossa flag, mano. Puta, eu tentei focar os... Cara, ah, já quitou dois, mano. Oh, eu tenho uma raiva, velho, de gente que entra na BG e vê que tá perdendo e quita, cara. Em vez de se esforçar pra jogar melhor, pra aprender mais o boneco, o cara quita. Ele se sente na obrigação de ser carregado. É, ah, eu só entro em BG que o meu time tá jogando bem porque ah. eu, eu quero ganhar. Vai tomando cu, mano. Aprende é, a carregar foda. nessa porra. É foda, agora pega esse lock. Eu vou no Hunter, porque eu tenho um hard de Hunter, velho. Dá um pinhata nele, vou dar um pinhata nele. Pega. vamos no Hunter? Tô nele também. Vou nele também. Vou stunar ele vou agora. meteu um bloco Block, metei um block, ele tá pegando fogo. Na hora que eu sair daqui, eu vou derrubar. Vai indo, ah, vai lá. indo, vai indo. Ele deu alguma como... coisa... Como é que ele se curou tudo, velho? Desse jeito? O Hunter é o BR. É? Como... É, como é que ele se curou tudo desse jeito? Puta que pariu. Caralho. Passado, velho. Hoje tá foda a BG. é o dia inteiro hoje, mano, jogando BG, o dia inteiro perdendo nas BG. Mas pelo menos a gente tá performando, mano. É, a gente tá tentando, né, mano? É, pô. A gente tá com dois a menos no time, nem, nem que a gente quisesse fazer alguma coisa, daria. Mas Sabe o é, que felizmente... a gente vai fazer? Vamos junto, e um cara, tu dá o stun, dá o dano e eu dou uma bustada. O, o, o, o que mais estiver enchendo o saco, mano. Mas os caras estão tudo junto, mano. Não tem o que fazer. Tem aquele ali, ó. Tem aquele ali, ó. Nossa, tu, tu vai no Arlock. Tu confia ou não confia? Confio. Vou stunar ele. Stunei. Vai. Vou stunar de novo. Nossa, velho. Eu tô dando boost no cara e o cara não morre, velho. A vida dele não desce, mano. Tu viu isso, pô? Ele vai morrer, ele vai morrer. Eu, eu dei o máximo de dano aí do negócio. Foi o tipo... Caralho, a vida desse Arlock não eu, desce. Pô, não desce, pô. Ela não desce, pô. Olha o, tanto de, olha, o, olha o tanto de, de veneno que eu pus nele, mano, e a vida dele não desce, cara. Bicho, tu não tá entendendo. Eu gostei, soltei uns três aqui, uns três in uns três, três, quatro. E nada, pô, da vida dele descer pô. Caralho, mas vamos ver aqui, ó, na, na, na aba dos malucos. O Warlock é o top damage lá, 89, mano. A gente tá indo só no cara mais zica. Mas o que eu quero é matar ele pra eu dizer que eu ganhei esse jogo. <risos> Não, é, pô, é. ele tá e eu sem boost aqui agora, não dá nem pro triscar no cara, se com boost deu merda. Olha ele aqui, tá atrás de mim, olha socorro. Tem o que fazer, mano, é quatro Hunter, um Arlock Deus. Caralho, o Hunter tá, tá me levando aqui. Ei, no Hunter? Ah, não dá, velho, aparecer morrer aqui, mano. <risos> Ó, tem um Hunter ou no Hunter. Ah, deu <risos> tempo dele, boia. Não, na... Nossa, ele tá se curando muito, velho Quem tá curando ele, velho? Vou pegar tá ele vai Olha isso, mano Olha isso, mano Esses caras tão jogando muito Ah, velho Não é possível, mano É, os caras tão jogando muito, velho lá Os Hunter tão É, é por exemplo, uma, uma DG Com quatro Hunter do outro lado Os caras usam o bagulho de sinalizador ele fica me revelando, tá ligado? É roubado Olha, eles já estão aqui na porta, ó. Olha lá, já me revelou, corno. Eu Oi, da... tô contigo, tô contigo. Dá pra matar esse, velho. Vou, vou dar uma pinhata nele. Pinhata não, um polimot. Ah, eu Ui. morri já. Eu morri porque veio o Warlock do demônio. Warlock do demônio. Cara, do é demonológico. Muito... Demonológico. <risos> <risos> Caralho, velho. Tem dia que não vai, né, Silvão? Ah, não, velho. Aí os caras vão ficar me batendo aqui agora. Olha o mob nele de novo. Sai de perto, mano. Nossa, eu vou tentar véio. pegar um cara no X1 aqui, mano. Vamos ver se vai rolar. Ah, velho, ah, o mãe. foda é que vem dois... Dois hunter, pô. Metendo um tiro certo em ti. Como é que faz? Caralho, aí. Como é que surgiu esse mano? Caralho. Oh, eu falei, eu vou no X1. Brotou um rug, mano, e me comeu vivo. Que isso, padrinho. Essa aqui ah, foi pior que a outra, mano. Silvão. Não, a outra verdade, foi boa, pô. A gente conseguiu muita coisa. Isso aqui tá uma tristeza. Quando você tá fedido, a gente joga melhor, Silvão. Vou ficar sem tomar banho pro <risos> Olha aqui, olha os hunters dos caras, mano. Olha, põe em top dano causado aí, ó. Dano causado. Os, é, o, é o. Ah, agora é, o Warlock é... tá indo. Você tá louco. E eu não tô conseguindo nem nascer nessa merda. Nossa, eu tenho uma raiva de quando a gente tá aqui no, no, no ponto de renascer, a gente dá um passinho pra frente e, e a gente sai da contagem. De renascimento. De novo. É. Olha o nosso time, olha o nosso time. É, não é só. Aí <risos> a gente deu o mesmo dano. A gente acha que deu mais dano, pô, eu e tu. 64. Ah, é, é, é nóis, um parceria, mano, é? aqui. É. E agora eu vou ver vai a mulher que ela tá sangada, que a parceria <risos> com ela vai se desestabilizar. Valeu, mano, valeu. Tamo junto, um abração. Valeu, velho. Falou, mano. Falou. Falou. joga aí. Falou, vamos embora. Valeu. É, rapaziada, deu ruim, hein, mano. Putz, hoje as beijezinhas tão difíceis, mas vocês viram que eu tô começando a jogar um pouquinho melhor com o rug, né? Vocês viram que tipo, eu tô começando a saber mais o que fazer com ele, porque é uma classe um pouco mais difícil, você tem que ter uma noção... Tô, aprendi mais a respeito dos meus veneninhos Pra colocar nos caras Meu combo já tá saindo bem melhor Vamos bater esse cara aqui só pra fechar o vídeo Já era Tá vendo, E eu tô com mais energia também, velho Aí esse de energia a mais tá me ajudando a manter a gameplay Beleza? Um beijo pra vocês Obrigado por terem assistido esse vídeo aqui Ótimo sabadão Tamo junto, guys, é nóis